Jornalistas, agrônomas, professoras, hoje as mulheres podem ser o que quiser. Ainda mais neste 8 de março que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Comigo, duas representantes de uma categoria muito importante na nossa sociedade, que são os produtores rurais, as pessoas que vivem e que mantêm esse país. Eu gostaria, então, de conversar com vocês, que vocês contem as histórias de vocês, para a gente, em nome de vocês, com vocês, homenagear também as demais mulheres do campo. Como é que começou, então, a tua história, Tatiana? Prazer, bom dia. Meu nome é Tatiana Giacomoli machotti sou engenheira agrônoma, produtora rural, e atualmente sou gerente e proprietária da Fazenda Giacomoli. Bom, a minha história começou com um grande incentivo da minha mãe. Ela recebeu de herança, a propriedade que hoje é nossa, e ela que começou a atuar. e Infelizmente, com a perda dela quatro anos atrás, ficou eu na gerência. Então, já foi feita uma parte de sucessão familiar e eu já estava predestinada a ir para o lugar dela de gerente. Foi uma sucessão familiar? Foi uma sucessão familiar, toda programada já, com uma auditoria, com um grupo de consultores, através dela, que foi a ajuda, ela que incentivou a ideia, e hoje a propriedade é... São três sócias, eu e duas tias minhas, e eu que fico na gerência. Mas fui preparada já e fiz agronomia em função de ver que já era algo de, da família, e veio de, de herança. E tu, Rosane? Então, eu, para mim, uh, sempre tive um pouco de amor pelo campo, incentivada pela minha mãe, que veio pequena, coluna, né? E aí casei com um agricultor. Então desde desde quando morávamos eu já ia com ele à fazenda e gostava muito de de me apropriando mesmo né, do conhecimento que ele tinha porque ele é agrônomo então ele sempre teve essa vontade também de ir me ensinando me mostrando as coisas e, e eu tinha assim um prazer muito grande. De, de, de conhecer todo o processo. E aí também com o tempo veio a oportunidade de eu uh, dar aula na universidade para o grupo também do negócio e também pós-graduação nessa área. Então, me deu mais vontade. Tinha já o gosto pelo campo, que eu gosto, inclusive, para fazenda. Eu tenho paixão de, de quando eu posso ir para lá e ficar lá. E, e realmente uh, caminhar no meio da soja, verificar o que está acontecendo. Todo o desenvolvimento da planta, desde o plantio, o que se aplica. Então, assim é algo que eu faço naturalmente por gosto e incentivada. Né, pelo meu esposo, meu parceiro, e aí eu posso transmitir também para os meus alunos. Como que vocês estão percebendo a presença da mulher no campo hoje? Hoje está muito forte a presença da mulher. Na verdade, sempre foi forte, né? Então, se for analisar as propriedades, sempre tem aquela aquela mãe que está lá, que é a mãe, a produtora, que ela quer, que comanda a voz ativa mesmo. Uh, e hoje ela está mais no seu espaço, ela conseguiu conquistar mais o seu espaço ver a a mulher está se destacando mais, ela não tem mais receio de perguntar as coisas, ela quer saber, ela está indo em busca e ela está tá, tá fazendo isso por merecimento, ela está indo em busca do que ela quer. E muitas inclusive assumindo a liderança das fazendas, né? O que, que tu percebe assim de dificuldade hoje para a mulher? Ainda tem dificuldade? Como em todos os setores da sociedade, no campo ainda se encontra algumas barreiras, alguns preconceitos? Uh, eu diria que infelizmente sim. Uh, acompanhando ao longo dos anos um crescimento bem significativo. Eu vejo que a mulher que galgou esse espaço... Eu não acredito que seja o homem. O homem, por sua natureza, ao longo do tempo, ele sempre teve a mesma posição, ele faz a sua defesa. O que eu percebo é que as mulheres realmente elas têm uh, se posicionado, elas não têm medo, elas não se constrangem e elas têm mostrado competência. Eu, eu acredito que a grande questão é essa. A mulher ela tem se uh, buscado conhecimento, ela tem estudado, e, aliás, eu quero dizer que as, as meninas, as mulheres, elas estudam até mais que os meninos e os homens. Elas não têm constantemente de perguntar, de ir atrás né? Essa humildade de querer saber E isso tem se destacado Então elas quando falam, elas falam com propriedade Então o a grande, o grande questão é essa Não é a batalha pela batalha de espaço É a questão da competência mesmo Que eu vejo hoje as mulheres com uma grande competência E se apropriando desse espaço E as meninas estão num grupo Visitando aqui o estande da Nideira Conhecendo mais sobre a soja Como é que vocês se encontraram Só para o pessoal entender? Então, nós temos um grupo de produtoras rurais, que na verdade surgiu há uns 8, 10 anos atrás, através do Sindicato Rural. Aqui da região? De Carazinho. O... A Farsul já tem esse programa com as produtoras rurais, e cada sindicato espera formar um grupo de produtoras. E veio através da diretoria do sindicato, na época, até mim perguntar, então está a fim de formar o grupo? Eu falei, vamos lá. Na época nós éramos em 5, hoje nós temos 10 no comando e nós temos assim um objetivo sempre de trazer mais produtoras para elas aprender a aumentar o conhecimento a gente quer levar elas uh, em busca de gestão uh, que nem o dia de hoje né? a gente faz sempre um dia no na expo direto um dia voltar só para parte técnica eu, eu procuro organizar quatro a cinco estandes que vão receb receber elas e dar a explicação só para elas aquele momento é delas elas sentem mais à vontade elas perguntam Uh, tinha as dúvidas, enfim, e é um grupo aqui assim, nós já conseguimos reunir até 60, 70 produtoras, é muito joia. E tu vê que elas tão, cada vez querem mais, elas querem aprender, elas querem saber, elas uh, com isso elas dizem assim, ah, é muito legal porque eu posso dar minha opinião, e o que nos chamou a atenção de vários produtores, os maridos, Comentaram, ó, oh, ela já tá sabendo até explicar pra mim como é que tá acontecendo. Então, e é isso que a gente quer: que elas levam informação, que elas trocam informação dentro de casa. Por não, né? E é que elas ajudam a tomar decisão, sabe? E saber como é que é o meio rural, como é que acontece. Que não é só a colheita, tu tem toda a parte do plantio, tu tem toda aquela preocupação: tá chovendo, não tá chovendo, tá muito sol. Uh, ah, não fui bem, deu um ataque de lagarta. Elas ajudaram também a ver as tecnologias que tem aí para disposição para botar dentro da sua propriedade. Mulher com seu papel no campo exatamente, mesmo, Exatamente, né? exatamente. E que mensagem, então, para a gente terminar esse nosso bate-papo, vocês, mulheres do campo, deixam para as demais mulheres do campo que estão assistindo ao nosso portal? Olha, uh, eu só tenho para dizer que é muito orgulho muito orgulho dessa participação das mulheres, inclusive na questão de sucessão familiar. Nós temos acompanhado muitas filhas de produtores assumindo, fazendo coisas que até o filho homem às vezes vai para uma outra área, faz uma escolha diferente e a filha a mulher acaba dando sequência. Então dizer que esse espaço depende de nós. Não que a gente procure numa posição de guerrear por um espaço, brigar por um espaço, mas conquistar, com a nossa competência, com o nosso talento, que a gente faz as coisas com um jeito um pouco diferente, mas com muita capacidade. Então, parabéns para todas nós, mulheres, guerreiras e destemidas companheiras, que a gente também nunca perca essa delicadeza, esse jeito diferente feminino de ser. Tatiana? Olha, eu acredito que elas têm que aproveitar muito, não é o dia só internacional, todo dia é dia da mulher, na verdade. E a minha mensagem para elas é que elas continue na frente da sua família. Uh, ela é a base, ela é o esteio. Uh, continue sempre nessa persistência, sendo dinâmica, que eles precisam sempre de uma mulher. <risos> sempre precisam do, do colo da mãe, da última palavra da mãe, da mulher. Uh, eles precisam ter a, uh, o, o colo mesmo. Então, assim, ó... Como a semente que tu coloca para germinar, eu acho que a mulher é isso. É a, o solo da semente que vai indo toda a base. Bonito. Obrigada, meninas. Parabéns para nós, feliz dia da mulher. E para vocês também, o Portal Agrolink deseja um feliz dia da mulher. Como a Rosane disse, dia da mulher é todo dia. Fica a nossa homenagem às mulheres do campo que vivem os percalços e também as alegrias né, que o campo. Gera todos os dias. Eu sou Elisa Malicheschi, direto da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.